pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui de volta na Cabra Maluca. Então bora lá, Dani? Então bora lá, a gente vai, vamos ver. Vamos nos, no dia astronauta. Vamos começar então. Olha aqui. Aqui começa esse homem aqui. Ele tá com a mãozinha na cara. Por que você tá com a mãozinha na cara? Não? Yeah, peguei moedinha. Agora eu tenho 51 moedinha, que é money. money, money. Peguei um donut. É do moço? O moço? que você tá assim, correndo assim, moço? Oi, eu sou uma cabra astronauta. Sabe o que, que eu posso ser? O que essa cabra aí faz? Eu também não sei. Não sei, essa se é, é, não é bem uma cabra. Isso aqui é uma vaca. O que, que ela faz? Ah, tá, tá, tá. Ela... É. Ela faz abduzida. ela vai ser abduzida por aliens. Oi, mulherzinha. Me dá dinheirinho aí? Muito obrigada. Au. Preciso passar. Preciso correr. Ixi. Isso aqui tá muito difícil de controlar. Vou querer ser essa daqui. Pronto. O que isso aqui faz? Meu Deus, olha o que, que eu faz. Solta laser. Que legal, né, Dani? Haha. <risos> ela enche de coraçãozinho é que legal. Põe poin, aquele dinheiro. Quero que tem 105 Aí. Mais e mais medinha. ela arrasta o bumbum. Nossa, olha como é que a cabra ficou Mas eu acho que eu não quero mais Essa cabra, tá hum, Olha essa cabra Olha o que, que ela bota Ovo, gente Ela destrói os ovos, muito legal, né Ó ah. Nossa Meu Deus Do... Ai, virou alien Isso que acontece, virar alien também Meu Deus Que susto Vai, a mulherzinha também tem que virar ali, vai virar alien Virar alien Não vai virar alien Aí virou ali, Nossa <risos> Muito engraçado E por que que não abre? É? Ah, não quer abrir ah, aqui, ó, tá fechado É por isso Como é que eu faço pra abrir Pessoal, não sei como é que abre Por que a gente tem que ir em algum lugar? Meu Deus! Eu derrubei aquilo. Será que era isso que ele tinha que fazer? Não, não era. Hum, que pena. Ah. Não sei, vou vir aqui dentro, vem. Vou. Ai, ai, vem, vem. Deixa eu pegar moedinha. Aí, peguei bastante moedinha. Nossa, olha o ET. Ficou muito engraçado. Como é isso? Não é um ET? É um, um ET. Parece que tem um, um caranguejo na cara dele. <risos> muito engraçado, não parece, né? Que tem um caranguejo. Uhum. Não, caranguejo caranguejo é... não é... Como é que fala? Escorpião. Isso, Dani! Escorpião. Igual o Rei Júlia chama escorpião. Escorpião... desculpa ah, aqui, aí, que ah, voltou para onde que a gente tava. Tinha aquele carinha, ele voltou. Ele vai virar um alien. Pronto, virou um alien. <risos> aqui, pessoal, vai pro... Pro... Aquele lugar grandão, você lembra dele? Tá, não é que eu fui parar. Aqui, ó, quer ver? É, essa, essa parte aqui é a parte do amor, né? Mostra, vamos virar um pouquinho. Ai, que bonitinho! Que bonitinho! Eu não está É <risos> aqui, ó, a cabra do amor. Vamos ver. Meu Deus, o que acontece com a cabra? Cadê aquela lá que solta o raio? Que solta! Ai, que isso? Uma cabra caixa? Essa aqui, ó. Aí, ela solta. Meu Deus! O que aconteceu? Meu Deus! E agora? O que eu faço? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Assim? Nossa, não é essa daqui. Cadê aquela outra? Que solta? Sabe, Dani, que lá que soltava raio? Ah, vamos ser que é um humano. Não, eu quero ser humano. Oh, meu Deus. Humano, eu quero ser humana. Ah, bugou, eu acho. Ai, eu quero ser humano. Ai, eu acho que aqui não dá pra ser, Dani, humano. Hum, que pena. Pensava que dava. Fiquei é muito triste. Então, bora pra um outro lugar? Você quer ir pra outro lugar? Sim. Então, bora lá. Então, pra onde é que a gente vai? Já sei. Ai, meu Deus. A gente vai pra cá. Pronto. Vamos Você pra cá. que tem vem. a roda gigante, né? Uhum. Então, bora lá. Vamos ser uma pessoa. Pessoa normal. Pessoa, pessoa é... Aqui. Não, não é aqui. É aqui, né, que a pessoa, não, não é aqui, é aqui. Pronto, tá achei... Não, ai, não dá. Será que é... Ah, nem. Ah, já sei, não é aqui que dá. Você tinha conseguido colocar aquele é. Foi aqui, né? Você hum. conseguiu virar humano? Uhum. Eu, quero, eu não sei. Mano, cadê o mano? Aí gente, olha só, tem como a gente virar, virar policial, olha só, eu amei virar policial, também tem como ser uma mulherzinha, esse, esse sei lá o que, é o um policial, tem esse prefeito, tem essa outra mulherzinha, tem essa outra mulherzinha, tem esse cara, tem esse também. É, tem vários, mas eu gosto mais de ser policial, não é, Dani? E olha só como é que dá o um soco, olha só. Eita, eu cliquei errado. Cadê o policial? O policial. Ei, olha só como é que dá o um soco. É pá, pá! Muito legal, né, pessoal? Espera, tem que dar um soco no bandido, ué. No bandido? Uhum. Olha, ele me olhando olha lá. Que vem Vou passar aqui. Aí, não me olhou. Esse aqui melhor. Ah! Não acredito. é ser humano. E aí, pronto. Sou um policial, moço. Vamos dirigir. Eita, caiu! Ah, mas tem um carro quebrado. Nossa, que carro será que é? Não, ah, é um carro de polícia! Tá vendo a sirene? É um carro de polícia quebrado. Ai, eu que pena! Ele, como é que tá? Ele tava quebrado. Olha, oh, tem um balão ali! Olha, a gente vai de carro pra chegar lá mais rápido, né, Dani? Uhum. Vamos lá de carro. Acho que é aquilo ali. Tá Ai! Ah, não, é só eu morrer. Porque uma pessoa. É, mudou sozinho. Ah, não, foi aqui em cima lá. Cadê o policial? Esse... Quero ser esse carinha Ai, Sai do carro Ai, o que aconteceu com o carro? O carro, e agora? E agora? Ah, cadê o carro? Tá, tudo bem, tudo bem Eu quero policial, cadê o policial? Aí, policial Achamos o policial Aqui, ó Ali um carro. Aqui, na verdade, não, não é só um carro. Tem vários carros. Olha! Que legal esses carros. Muito legal ele. Eita! Nossa! O que, que eu tô fazendo? Não, mas eu, eu vou entrar nesse daqui. tem que é legal. Olha, um troféu! Aí, como é que eu pego? Ah, tem que ser uma cabra pra pegar né? Se eu dar um soco, é, não dá pra pegar Tudo bem Senhora, calma aí que eu vou ficar aqui longe Porque eu quero ser policial Ai, meu Deus, passou o policial Ai, passou de novo Tá, vou passar com calma Com calma, aí Fala alguma coisa, meu Deus, Você tá tão calado <risos> Meu Deus Não aqui, pronto Pessoa, pessoa, então. Olha lá! E... Vamos desmarcar e... a pessoa! O quê? vai a pessoa! Credo! Não pode! Oi. Ei. Ah, vamos passar por aqui! ai ah, O trem caiu! O trem caiu! Já era! Como é que eu vou passar? Eu é a ser um homem, Um hominho? Uhum. Como assim? pra rua aqui ah capotou meu deus capotou o carro e agora ah, daqui é porque ele vira Aí, virou. o carro vira sozinho que é muito legal cadê o balão ali ali achei achei achei, achei. aqui olha outro policial Oh Sentei. pronto pronto olha aqui um policial. Oi, policial. Tudo bem? Ah, sim, foi sem querer. Desculpa. Sem querer. Nossa, gente, eu não queria. Ai, que susto. Foi sem querer. Aí, ó. Chegamos no balão. Tropelando até os bancos. Pronto. E... Tá sendo... E o policial tá correndo ali. Desapareceu. Ai, meu Deus a gente faz agora para poder voar a gente tem que clicar no balão para poder voar ai não quer voar o que a gente faz ah não sei que pena será que não dá para voar o balão queria tanto voar no balão será que não dá para voar no balão não Dani Ô, Dani fala alguma coisa você está tão caladinha aí queria Dani como é que o moleque ficou nem pronto policial Oi, por que você está tão triste? Ai, minha Deus! Caiu no chão. Olha! Olha aqui. Ó. O meu lá em cima. Aí o policial me viu. Oi, policial. Oi, amigo. Amigo! Ô, oh, amigo, oh, amigo. Oh, amigo, oh, amigo. Não amigo. dá o com medo, não. Amigo! Não quero. Amigo! Fala uma coisa. Eita, foi mal, foi mal, foi mal. Eita, Amigo. Eita, é, menino, meu, eu tô querendo pegar não, ele me pegou! Saúde aqui, ai Dani, ai, ai, vai, vai, vai, vai, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, tá atrás de mim. Ai, caiu corre. corre, corre, corre, corre, Agora você corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre bonitinho ai que bonitinho Cotinho. não tem como Lisa você tem como eu cair e será que o policial meu Deus a Lili tá indo correndo atrás de mim ela correndo atrás de mim oi policial o policial oh policial yeah! cai, cai, cai. meu deus eu tropecei cair tá legal vamos vir aqui olha Oi, tudo bem? O que está que acontecendo aqui? Hum, hum, o que, que tem aqui de gostoso? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, eu estou socando a geladeira? Meu Deus, eu acho que não tem nada. Ah, estou saindo correndo. Meu Deus, que isso que apareceu aqui? Que isso? Ah, não sei. Apareceu. Ah, não queria ser assim. Ah! Nossa, me, me jogou. Que lojão. Ai, fiquei bugada. Ai, fiquei bugada. Olha, um cachorrinho. Que bonitinho. Ah, não, é um gatinho. Eu pensei que era um cachorro. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Oh, dan o que, que a gente pode fazer? Hum... eu vou entrar. Entrei. Meu Deus, continua. Ei, tu, tu, tu, parei. Vamos ver aqui. Ai, ai. nossa, que legal. credo! Que isso, gente? Parece que tá com a arminha na mão, mas não tem tá nada na mão. Então. Nossa, olha lá. Olha lá. Toma aí. Pronto. Fujam, gente. Fuja. Toma. Toma. Corre, gente. Mas não corre. Eles continuam assim. Toma. Toma. Muito legal. Olha. Olha. Um cofre secreto. Pessoal, se vocês quer que a gente abre, se a gente tenta abrir esse cofre secreto, comenta aí. Só que a gente vai abrir em outro vídeo, né, Dani? Vai ficar mais legal. Hum. Ah, sai do mesmo corredor. Tá, legal. O que a gente pode fazer? Ai, aí, Credo. Toma. Hum, hum... Eita! Ai, <risos> ai meu Deus! Ai, ai. ai meu Deus! Meu Deus do céu! Ai ai eu tô toda bugada! Eu quero sair daqui! Tururu tururu! Vamos andar assim, jogazinho! Assim. Nossa! Uma mulher saiu correndo junto com o cara! Junto com o cara, meu Deus! Vamos entrar aqui então, rápido. Vamos vir aqui. Cuidado com a polícia. Nossa! Brum, brum gosta muito de carrinho, né, Dani? Aqui, aqui o cachorrinho, ó. é Aqui o cachorrinho, quer ver? Ai, pensei aqui. Cadê o cachorrinho? Pra mim, tinha um cachorrinho aqui. Nossa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cadê? Ela ah, tá aqui. Vamos entrar. Entra. entra entrar, entra. Então, bora lá. Eu sou uma pessoa. Uma pessoa? Tá bom. Então, vamos ser uma pessoa. Deixa eu só estacionar aqui. Ih! E... Pronto, vamos ser uma pessoa então. Ah, eu tenho que sair do carro primeiro. Nossa, você viu? Tem uma pessoa ali. Ou era impressão? Ah, era impressão. Pensei que tinha uma pessoa ali. Tá, então vamos ser uma pessoa igual você quer. E aí, pronto. Ah, cadê o carro? meu Deus. Não, tá levando meu carro embora. Quanto que? Peguei, peguei meu carro de volta. É meu carro, não é? Eu, eu, peguei, eu não peguei em vão, não, né? Ah, eu peguei em vão! <risos> ah, não! Toma, pessoinha, seu carro aqui de volta. Toma. Toma. E... Pronto. Tadinha. Oh. ô, ô! Ele já devolveu seu carro, tá? Então tá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 são dançarinos Ah, tem como é ser um dançarino também, quer ver? Um dançarino ou um dançarino, quer ver? Aí, ó tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu, tchururu. <risos> Muito legal É ah, só isso, gente Com licença, licença, licença Olha só. O que, que isso aqui que acontece? Ai! Nossa, olha. Pó. Muito legal. Ai! Matou o anime. De novo. O um, que mais que a gente pode Eu tô fazer? Ficando dor. Tá ficando. Ai! Meu Deus. Vamos tentar pular. Pulei. Ixi, não pulei, não. Ai! Ai! Meu Deus. Au, au, au, Vamos tentar passar por isso aqui. Meu Deus do céu. Aí, parou, parou, parou. Parou. parou. Passa aqui. Passei. Aí, passei, passei, passei, passei. Como é que eu saio daqui agora? Aí, aqui, aqui, aqui, aqui. Achei, achei, achei, achei a saída. E... Oi, tudo bem? Como é que eu pago? Eu não sei como é que eu pago, mas tudo bem. Tá... Eu acho que eu já cansei desse mapa, Dani. Eu acho que a gente pode ir em outro mapa, né? Dani? Uhum. Olha, tem um carinha ali. Nossa. Não, é uma mulherzinha. Nossa, o que, que é esses negocinhos aqui? Será que é bomba? Não sei. Ah, Dani. Vamos ir... Lá de novo, pra ver. Eita! Calma aí, me dá carona. Ai. Vamos ir naquele banco? Não, não é banco. Ai! Meu Deus. Bati, bati, bati. Mas eu tô querendo ver se tem algum lugar aberto que dá pra entrar. que assim seria divertido. Ai, aqui, olha. Onde ah, é que eu fui parar? Você foi parar no um cano? Tá, eu fui andando, andando que eu fui parar até aqui. <risos> Muito legal. Ah, meu Deus, saiu fora. Aí, Eita, o que aconteceu? Ai, beleza. Aí, aí voltou tudo de novo. Que pena. Mas a gente vai lá de novo, tá bom? Na verdade, a gente vai ir em outro mundo, né, Dani? Dani? Então, bora lá. Uhum, uhum, uhum, uhum. mano eu o de zumbi? No de zumbi? Uhum. Tá bom. Cadê o de zumbi? Vamos, survival. vou. Que é de sobrevivência. Tem que sobreviver. Então, bora lá, gente. Primeiro você, deixa eu ver. Macabre. Uma cabra que seja boa. Vamos ver... É uma baleia. que é isso? O que essa cabra faz? Não sei o que essa cabra faz. Mas então eu acho que eu vou trocar. O que aconteceu? Ai, nossa! Meu Deus, eu joguei um monte de baleias. É isso que acontece. Eu joguei um monte de baleias. Legal. Muito legal. <risos> Muito legal. Ai corre, corre, corre, corre, corre. Pronto, aqui ninguém me pega. Ninguém, ninguém me pega, né? Uh, vamos ser uma princesa? Aqui, ó, pronto. Esse aqui tá ótimo. Que, que bichinho que é esse aqui? Esqueci. Ai, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. O Dani aqui só observando, né, Dani? <risos> Cuidado pra ninguém não te fechar. É, ninguém pode me pegar, não. Olha, que isso? Não sei o que, que é isso, mas tá bom. Hum, pessoal, vamos entrar aqui dentro. Você quer entrar, Dani? Entramos. E onde é que a gente tá? A gente... Ai, entrou? Agora? Acho, nem sei se entrou Ai meu Deus, calma aí. Bugou, bugou, verdade. Calma aí, que vai ser um ganso. Vai ser um ganso. Aí, pronto. E aí, ó. Aí, pessoal, olha só o que, que acontece. Ai, que bugada. Que muito bugada. Deixa eu ser uma cabrinha aqui, normalzinha. Ah! Olha, eu fui um flamingo. É, <risos> ficou muito engraçado. Olha só isso, pessoal. Tem um homenzinho bem aqui, que aí a gente pula aqui, e ele tem um circo. Ai, meu Deus, bem legal, né, pessoal? E aqui tem um monte de zumbis famintos querendo me devorar. Ai, corre, corre. Ai, tem zumbis aqui, corre. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo e tô ficando muito bugada. Ai, tá gente, com muito medo. E pra, eu vou ser uma cabra, Dani, que dá, vamos ver, será que dá pra ser uma pessoa? Não, não dá pra ser uma pessoa, que pena, tá legal. Ah, o dinamite não, alguma coisa que seja útil. Nossa, que cabra é essa? Meu Deus, tá. O que, que essa cabra faz? Eu não sei. Ah! Olha o que, que ela faz. Uh, o cabra... Ah, tá, tá, tá. Meu Deus, a cabra tá muito bugada. Nossa, Cabra maluca. Gente, eu vou deixando ela no efeito bem devagarzinho. Deixa eu ver você. Ai, meu Deus. Vai, seja rápida, uma pedra. Pronto, vai ser uma pedra. Uma pedra em busca de comida. Aqui, aqui, comida, comida. Ah, não, não é comida. Nossa, meu Deus, que é isso, gente? Nossa, o cara tá. tá preso lá <risos> muito engraçado entrou com ele não sei ai ele outra ferramenta nossa mas eu vou calma aí eu vou ser um gambázinho pronto nossa que meu deus eu quero só um gambá um gambá é isso ah, tá <risos> tá sei o que eu posso ser. Ai, Dani, eu tô muito. Tô com muito medo. Nossa, não tá funcionando. E... Pronto. Sim, tá ótimo. Aí, é, parei o tempo. E parei eu junto também. Meu Deus! Tô toda bugada. É, morri. Morri! e vamos responder yes. e gente agora vai ser a vez de Dani vai lá Dani tenta sobreviver se, sua vez de sobrevivência é ah, se yeah, parou o tempo que que a você vai ser do vulcão Você sabe o que, que essa quebra faz? Não. Olha. Nossa! Boa. Vira pedra. Olha, faz isso com zumbis. Faz isso com zumbis assim, quer ver? Olha só, zumbis. Virou pedra. Que susto. Vira pedra e pá. Hum, onde mais tem mais Já tá mais mas é cab. Já tá anoitecendo. Já sei. Vamos para o Halloween. Pessoal, olha só o que tem no Halloween. Eu acho que vocês vão gostar, né, Dani? Uh, não, não conta, não conta, não conta. Não conta que o pessoal vai ver. Para ver. Gente, olha só aquela mansão mal assombrada. E a gente vai para lá. E tem fantasma. É isso mesmo, pessoal. Quer dizer, não tem fantasma, mas... A própria Aloysio, eu tô muito desesperada. Mas antes da gente ir pra lá, eu quero que o pessoal deixe o like, se inscreve no canal e ativar o sininho das notificações, não é isso, Dani? Uhum. Então, mas antes da gente ir pra mansão, é, a gente vai aqui, olha só. Ai, que susto meu deus que susto tá tá tá tá onde é que tá não tava por aqui nossa que isso não não era aqui, aqui. olha isso pessoal um monstro marinho uhum. olha só esse monstro marinho olha só a gente vai tirar uma foto Quer ver que tira tirar fotinha mesmo. Assim. Como é que tira foto? Não tô lembrada. Como que tira foto? Ai! Entrei dentro do lago sem querer. Ai! Monstro marinho. Meu Deus, ele é muito grande. E aí, pronto, isso aí. Ah, é aqui que tira. Lembrei. Aqui que tira? Que ver? Olha só. Vamos lá, monstro. Aí. Pá. Tirei. Legal, né, pessoal? Muito legal. E agora vamos lá para a mansão assombrada. Agora sim, a gente vai para lá. Então, bora lá. A gente tem que ir o mais rápido possível. Ai, ai, ai. Vai, abre logo, abre logo. Eu só sei queimar. Ai, como, como que eu faço isso aí? Toma, toma, toma, toma, toma. Eu não consigo. Ai, eu vou morrer. aí abriu a porta. Olha só, gente. Eita. Ai, virou pedra. Olha só isso. Mas aqui não abre, né? Queria muito que abrisse. Será que abre ou não abre? Não sei. Mas essa daqui abre. Essa aqui abre, olha só. Ai. É, mas abre. Ih, o troféu caiu. Nossa, olha essa sala. Ela tem... Manequinhos Olha essa aqui Então, pessoal Olha pessoal. a gente tá aqui É, a gente tá aqui Na mansão Ai, ai, ai, ai, ai. Onde mais que a gente vai? Olha aqui Olha aqui é uma sala de... Meu Deus, eu virei Meu Deus, ai. Olha o que eu virei. O que, que é isso? <risos> eu virei uma cabra que que da televisão. Olha, eu virei uma cabra de televisão. Ai, meus olhos. É isso aí, se eu toco nas coisas, vira isso. Ó, vira exatamente isso. Ai, eu tô morrendo. Tudo bem, tudo bem. Eu preciso comer.